Bem-vindo ao Calcule Comigo! Esse é mais um vídeo da série de dicas de aplicativos, no qual eu vou falar um pouco mais sobre o Photomath e como utilizá-lo para resolver alguns tipos de problemas e situações. Nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre como o Photomath consegue trabalhar com raízes quadradas e cúbicas, como ele lida com raízes de qualquer grau, como ele opera potências ao quadrado e ao cubo, e como ele resolve problemas que envolvem potências fracionárias. Vamos começar falando sobre as raízes. O Fotomet trabalha com raízes quadradas e cúbicas, tendo botões específicos para elas. E também é possível escrever uma raiz de qualquer grau, utilizando o terceiro botão associado a este ponto. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3 mas nós podemos colocar uma operação de soma e produto, por exemplo, menos raiz cúbica de um número, por exemplo, 8. Vai dar 1, porque vamos ter raiz quadrada de 9, que é 3, menos raiz cúbica de 8, que é 2. Só que podemos operar também com multiplicações de raízes enésimas. Por exemplo, a raiz quinta de um número grande, 1.256, por exemplo. Nesse caso, a raiz quinta de 1.256 não vai existir de forma exata, mas é possível determinar de forma exata a raiz quadrada de 9, lembrando que no passo a passo 9 é escrito como 3 ao quadrado, então o quadrado da potência vai eliminar o quadrado da raiz quadrada. Podemos ver o detalhamento de por que, que a raiz cúbica de 8 é 2, já que 8 pode ser escrito como 2 cubo, e o cubo da potência elimina o cubo da raiz cúbica. Vamos ter exatamente 2. Já a raiz quinta de 1256 não pode ser determinada de forma exata, mas é possível utilizarmos aproximações numéricas, então, essa expressão inteira, raiz quadrada de 9 menos raiz cúbica de 8 vezes raiz quinta de 1.256, vai ter uma aproximação numérica de menos 5,33351. No caso da potenciação, temos um botão dedicado para elevar ao quadrado, para elevar ao cubo, ou para descrever uma potência qualquer. Vamos começar, por exemplo, escrevendo ao quadrado... Usando as setas de navegação para ir para a base, então vamos ter 6 ao quadrado, que vale 36. Utilizando as setas de navegação, vamos para depois do 6 ao quadrado, colocamos um menos, e vamos elevar ao cubo agora, por exemplo, um número decimal, 1,3. Então esse é o resultado de 6 ao quadrado menos 1,3 ao cubo. Só que é possível ainda trabalharmos com outras operações, por exemplo, a divisão aqui. Vamos dividir por um número elevado a uma potência qualquer, por exemplo, 7 elevado a uma potência fracionária também, 0,3. Então, nesse caso, vamos ter 6² menos 1,3³ dividido por 7 elevado a 0,3. O resultado pode ser escrito de forma aberta como 36 menos 2.197, que multiplica 7 elevado a sétima, raiz décima disso, dividido por 7.000. Vamos ver os detalhes do passo a passo para poder chegar nessa resposta e sua aproximação numérica. Isso ajuda a lembrar as propriedades de potenciação. Observar o passo a passo da resolução desse problema pode ajudar a gente a lembrar de várias propriedades interessantes. Algumas coisas são simples, como 6 ser ser igual a 36, mas 13 elevado ao cubo lembra a gente que é mais fácil trabalhar com a potência de frações do que com a potência de números decimais. 1,3 é a mesma coisa que 13 dividido por 10. Então, em vez de fazer 1,3³, a gente pode fazer 13 dividido por 10³. E aqui ainda tem um problema, que existe uma divisão entre frações. Então, dividir por 7 elevado a 0,3 é dividir uma fração por outro número. Essa fração do 13 dividido por 10 vai poder ser resolvida utilizando 13 cubo que dá 2.197, dividido por 10 cubo que dá 1.000. Então, assim temos o resultado de 1,3 elevado ao cubo. É possível simplificar essa divisão de divisões reescrevendo como uma multiplicação. Para isso, a gente precisa lembrar que todo número A pode ser escrito como A dividido por 1. Então, podemos reescrever o 7 elevado a 0,3 como 7 elevado a 0,3 dividido por 1. Agora, temos uma fração de uma fração. E podemos utilizar as propriedades de frações nesse caso, com A dividido por B dividido por C dividido por D. Vai ser A vezes D dividido por B vezes C ou seja, mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Vamos ser assim, 2.197 vezes 1 dividido por 1.000 vezes 7 elevado a 0,3. Depois de simplificada, nós podemos resolver esse problema lembrando da relação entre raízes e potências. Uma potência decimal também pode ser escrita como uma potência fracionária. E toda potência fracionária pode ser representada por meio de uma raiz enésima, porque a elevado a m dividido por n é a raiz enésima de a elevado a m. Então, nós podemos usar essa propriedade aqui para poder reescrever a nossa expressão. Então, 7 elevado a 3 dividido por 10 é a raiz décima de 7 elevado a 3. Para poder tirar essa raiz do denominador podemos usar o processo de racionalização. Vamos ter que utilizar uma multiplicação dessa expressão inteira no numerador e no denominador por um número que vá sumir com essa raiz décima. Como o nosso 7 está elevado ao cubo, vamos ter que multiplicar pela raiz décima de 7 elevado à sétima, já que 3 mais 7 vai dar 10, e eu vou ter raiz décima de 7 elevado a 10 Aí a gente tem uma situação em que a potência elimina a raiz. Então, raiz décima de 7 elevado a décima é simplesmente o número 7. Lembrando que como multiplicamos em cima e embaixo, em cima agora temos a raiz décima de 7 elevado a sétima, correto? E 1.000 vezes 7 é 7.000. Esse cálculo é simples. Isso foi feito por meio da multiplicação entre raízes. E o resultado que a gente vai conseguir encontrar, ou é a forma fracionária do resultado, com os números todos dentro das raízes e das frações, assim a gente tem um resultado mais preciso. Ou podemos também encontrar uma forma alternativa de representação por meio de aproximação numérica. Então esse cálculo todo vai ter como aproximação numérica 34,77454. Esse foi o quarto vídeo da minha série sobre o Photomatch. Nesse canal você vai encontrar outros vídeos descrevendo funcionalidades específicas do Photomatch, mas eu queria destacar duas. Um dos vídeos é sobre como explorar todos os recursos que o Photomat tem, porque além de resolver as expressões, no caso nós fizemos expressões numéricas, envolvendo potências e raízes, ele também é capaz de resolver outros tipos de problemas, utilizar reconhecimento de imagem, enviar os seus resultados por e-mail para outras pessoas, publicar na web, tudo isso está bem descrito nesse vídeo. E o outro vídeo é sobre o processo de reconhecimento de escrita matemática manual que ele é capaz de fazer por meio da câmera. Nesse vídeo eu descrevo cada uma das expressões, dos sistemas, das funções, das inequações que ele é capaz de reconhecer e resolver. Então continue no canal e se inscreva se você gostou do material, curta, compartilhe. E veja esses vídeos para poder continuar conhecendo melhor o Photomatch e outras ferramentas que eu vou dizer aqui na dica de aplicativos.